Olá inscritos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vindo a mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar a crescer e o seu comentário penaltis brasil tem trunfo para pegar a croácia que possui um histórico de avançar nas penalidades a seleção enfrenta os europeus em busca de uma vaga na semifinal olha o brasil chegando gente falta três jogos a goleada por 4 1 sobre a coreia do sul aumentou o favoritismo do brasil na copa do Qatar na sexta-feira às 12 horas horário de Brasília a seleção encara a Croácia pelas quartas de finais e se avançar vai ter que repetir a atuação ofensiva e já os croatas costumam fazer o jogo duro levar para os pênaltis dessa forma passaram do Japão e no mundial passado avançaram contra Dinamarca e Rússia nesse tipo de disputa no entanto se isso acontecer o goleiro Alisson está pronto para brilhar desde que estreou nos profissionais do Internacional em 2013 Alisson teve 32 pênaltis Contra os 19 gols dos 13 que não entraram, o goleiro defendeu oito cobranças. Dentre as vítimas estão Rafael Sobis, Messi Jorginho Brasileiro, naturalizado italiano, que joga no Chelsea. Os dados são do site Transfer Marketing. A fase atual é ótima, já que neste ano foram duas defesas em 5 penalidades. Todos os pênaltis citados são com bola rolando. A Alisson lição também é destaque quando o jogo é decidido. Em em disputa por pênaltis. O goleiro venceu as duas que disputou pela seleção brasileira e ajudou a despachar o Paraguai nas quartas e finais da Copa América ao defender uma cobrança. Já o Liverpool foi campeão da Copa na Inglaterra 2021-2022 ao pegar um pênalti contra o Chelsea. Vale destacar que o preparador de goleiros de Alisson na seleção e no Liverpool é Tafarela, um dos melhores pegadores de pênalti de todos os tempos. O lendário goleiro possui Histórico positivo em Copas do Mundo em 1994 foi campeão sobre a Itália em disputa na marca da Cal, já que em 98 brilhou na classificação para a final com as duas defesas sobre a Holanda. Pênalti só é legal para aquele torcedor que não tem o seu time ou sua seleção envolvido, portanto, ninguém quer que o Brasil decida a vaga nesse tipo de disputa, mas é bom saber que em caso que aconteça podemos ficar confiantes na classificação. O pupilo do herói do Tetra estará preparado Boa sorte a seleção brasileira que traga o caneco do Hexa Um abraço a todos, deixe o seu like para ajudar-nos a crescer Até o próximo vídeo, fui!